Você vai conhecer a melhor e mais poderosa oração para atrair tudo aquilo que você deseja para a sua vida, a todos os níveis. Para que funcione bem, é importante que você reze pelo menos uma vez por dia, durante 30 dias consecutivos. Faça com amor e concentração. Hoje... Eu digo o seu nome completo, neste momento, lugar e dia, me reconheço a Ti, Senhor Jesus Cristo, como pecador, e peço humildemente o perdão dos meus pecados. Hoje eu suplico que olhes para mim, Senhor com seus olhos cheios de bondade e amor e converta toda a escuridão da minha vida em luz radiante. Por favor, Senhor, me lave com o seu precioso sangue, me cubra com o seu manto, estenda até mim a sua poderosa mão e console minha alma acalme minha inquietação eu suplico Senhor Jesus tire do meu caminho todos os obstáculos tanto espirituais como materiais que bloqueiam e dificultam minha existência Senhor afaste toda a maldade, inveja, dano ou má vontade contra minha pessoa contra minha família, meus bens, ao meu redor e aumente dia a dia a minha fé em ti me amarre ao Coração Santíssimo de sua Mãe a Senhora e Rainha do Céu minha amada Virgem Maria para que nada possa me ferir e causar dano faça com que minha vida chegue ao bem-estar que possa avançar e melhorar no trabalho que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos, que meus investimentos tenham sorte e fortuna, faça com que a minha vida sentimental seja plena, que eu tenha ao lado a pessoa amada e que eu consiga ser correspondido no amor. Me permita alcançar prosperidade material e ter aquilo que é preciso para viver confortavelmente. Me ajude a realizar os meus sonhos. Sobretudo, meu Senhor, conceda-me o pedido que faço neste instante. Agora, faça o seu pedido. Senhor, eu peço crendo em sua vontade santíssima e na sua infinita misericórdia e sabedoria. Hoje eu quero renunciar a tudo aquilo que não é digno nem grato perante os seus olhos e coloco minha confiança no seu poder. Pai Santo do Amor Eterno, sabendo que escutas as súplicas sinceras da minha alma e que não me será negada, sua ternura e clemência para solucionar minhas dificuldades e deficiências, que assim seja, assim é, está feito. Comentem se sentiram as boas vibrações ao fazer a oração, se conseguiram sentir algo diferente no corpo, como arrepios súbitos, se sim, é um sinal que as energias estão a fluir intensamente fortificadas, mas se não, procure praticar e se dedicar mais, que com certeza você alcançará os seus objetivos. Um grande abraço.